Conforme o jornalista Bruno Vicari, da ESPN, o título da Copa do Mundo conquistado por Messi colocou fim à discussão sobre quem é o melhor jogador entre ele e Cristiano Ronaldo. Vicari também afirmou que o desempenho de Mbappé na final, marcando um hat-trick e sendo o artilheiro do Mundial, ajudou a enterrar a discussão. Ele disse, Mbappé jogou tão bem que o maior derrotado dessa final é o Cristiano Ronaldo. Depois do que Messi fez na Copa, acabou a discussão sobre quem é o melhor do mundo. Nos últimos 15 anos, Messi e Cristiano dividiram a atenção, muitas vezes revezando o prêmio de melhor jogador da temporada. No entanto, com o título no Qatar, Messi alcança um patamar que Cristiano, com 37 anos e provavelmente não fará parte da equipe portuguesa na Copa de 2026, não alcançará.